Boa noite, hoje é 14 de junho de 2015, né? tenho um prazer imenso de falar com a pena de Fábio de Jacinto, que escreveu um artigo sobre o orgulho ferido no mundo da expressão hoje, quer ter é tecer alguns comentários né, sobre, sobre esse determinado artigo que nós, nós participamos de anos é muito interessantes. Mas antes de tecer o comentário do artigo, Vou dar uma introdução. O orgulho é uma das características humanas, podendo levá-lo às alturas das realizações, mas podemos levá-lo à destruição. Você diz no seu artigo que o orgulho ferido tem duas faces de dois gumes: o que espeta a inteligência do super-ego, segundo o que espeta a alta imagem do narcisista. O que seria essas duas faces do orgulho? Bom, boa noite a todos, né? E vou tentar explanar alguma coisa, né? No... E o, o, o que eu quis aqui colocar no meu artigo é que o orgulho ferido tem duas faces, que é do, do, da inteligência do super-ego e do narcisismo. né O do super-ego é. Vamos, vamos colocar aquele, aquele orgulho daquela criança que é pura, ingênua, né? Que tem a sua, a sua imagem de uma pessoa especial dentro de um núcleo especial. Um núcleo especial. Esse é um, um, o superego dessa, dessa criança, o... Dentro da, da de uma sociedade Dentro de uma família o, E ela tem esse orgulho De ter aquele papai né? Ele tem aquele orgulho De ser a filhinha né? Ele tem o orgulho De ter O seu bichinho Tem o orgulho De várias coisas assim Que ela acha que são importantes Para ela na vida dela Como ser humano hum, Interessante mas o que espeta a alta imagem do narcisista? Aonde está a parte saudável desse orgulho e aonde fica a parte doentia? Bom, a parte doentia que pode adentrar a essa imagem pura, né? Ela é assim. Se a criança, né, nesse núcleo se achando tão especial. Ela vai, ela vai, com certeza, vai dar de encontro com alguma coisa que não vai dentro, que não vai estar dentro do, do que ela espera da vida. Ela tem aquela ingenuidade de saber o que pode vir para ela. Então, se acontece, no momento, alguma coisa que possa ferir essa essa a imagem dela, aí pode entrar a parte que eu digo um narcisista que pode ser tanto do bem como pode ser do mal. Não você diz assim que pode ser tanto do bem como do mal do um narcisismo, você caracteriza em que sentido seria o mal o narcisismo e em que sentido seria o bem? O sentido do orgulho, do narcisismo, do mal, ele é. Ele, ele faz uma, uma. Ele monta uma personalidade, uma característica. Uma caracteres que. Que faz com que eles. Ele, ele. Que ele se sinta um ser que com a sua. Talvez que venha a sua raiva interior daquilo que ele não esperava, né? Daquela que ele achou que era uma falta de humanidade para com o seu superego, ele ele a, a, a, pega essa caracteres e usa essa caracteres e pode colocar ele como no, num defeito de uma, uma falsa imagem que pode ser distorcida e, e, e essa distorção acabar machucando muito ele e a outros. Na, na, na sua visão, o, o narcisismo, o, o narcisismo ele é capaz de transmitir sentimento ou não? O, o narcisismo, na base, se for um narcisismo doente, né, colocado como se eu sou, eu sou o melhor, né? eu estou acima do bem e do mal, né? eu, eu posso ferir, eu posso matar, é porque eu estou acima de qualquer coisa, quando se assim eu me acho um idolatro, aí esse narcisismo na, na, na concepção do, do orgulho, que já ferido, ele pode ser um estrago enorme nessa criatura. Quer dizer que, na sua opinião, o orgulho ferido do narcisista, no narcisista tudo, é, é pior do que o um narcisismo normal, natural? Do amor próprio normal que o ser humano deve é ter? Sim, pode até vir a acontecer. Por conta que um, um narcisista, que por exemplo, dentro da. Ele pegou aquela ferida da criança, da pureza, né? do superego. E não, tem, não teve assim, tem uma ingenuidade, a pureza de, de, de ter colocado o mal nisso e, e, e, e criou uma outra imagem de como se fosse de uma criança brincando, onde que ela não, não queira ver aquilo, ela não quis ver aquilo. Mas ela, ela, ela continua com aquela imagem bonita dela e ela pode se tornar uma narcisista com uma boa alta imagem e que pode até ser um, um, um tipo de narcisismo, de uma autoestima um pouquinho acima elevada, e que ela possa ter até, até um engrandecimento dentro da caracteres da sua. Da, do, do, do, do, que pode, do que pode haver ou ter acontecido com ela hum, Perfeito Você diria para mim o seguinte Há, existe, na sua opinião A possibilidade de o narcisista Sentir Sentir o outro sentimento do outro Que caracteriza o narcisista é ele não sentir o, que o outro sentimento do outro A não ser o dele Há Nossa. Aí, aí nós vamos entrar na área do, do, do objeto que teve o, o, o sentimento ferido. Um trabalhou de uma forma. O, o, esse outro narcisismo é, que levou pelo lado mais ferido, mais... aí ele coloca caracteres muito doentias, como ódio, ela pode por ódio, por raiva, ela, ela tem culpa, ela tem autopiedade e ela como se sentindo como um mártir, por causa do seu amor altamente narcisista, ela pode vir ferir gravemente a si e a outra hum. No seu artigo, você avançando, que está no mesmo terreno que você diz, você diz que o desapego da alma daqueles que saem feridos Culpa a si mesmo e entra numa, numa depressão. É uma questão narcisista, é, essas pegas, esse artigo que você está se referindo também? Tem uma. uma, uma, uma, uma, uma aquela outra parte do, do outro narcisista que conseguiu criar uma outra imagem, ele pode também não criar um narcisista do mal, né? mas ele pode entrar numa doença psíquica que que pode adivinhar. ele quando ele vê que ele está sendo vítima de uma de uma causa humana que ele não esperava ele pode se sentir culpado pela na sua inocência e e, e doer muito e doer tanto que é o ponto que ele ele, ele não ele consegue, ele fica olhando para o outro e culpando a si mesmo e entrar em estágios de depressão e não conseguir sair desse elo da, da obsessão de que é o que, que eu fiz para merecer isso. Né? Então é mais ou menos... aí que eu... Mas você diria pra mim que na medida que eu, passou a impressão pra mim hum. que a observação é, do narcisista em relação ao outro, e na medida que o outro não lhe enxerga devidamente como ele gostaria que se enxergasse, que leva a esse nesse estágio, você disse, culpando a si mesmo, levando ele na depressão, é isso? É, porque há uma. Uma contradição, não é uma contradição são duas faces né? é uma face do bem e uma face do mal então aquele que está com, com a elevação mais pura da humanidade ele, ele ele acaba se machucando mais ele acaba se ferindo mais então ele não consegue ver que o mal que o outro está causando que o outro pode estar causando nele. Pode estar causando coisas assim, absurdas, que ele, né, que ele na falta de conhecimento, pode levar ele a, a grandes loucuras obsessivas desse narcisista do mal. É, eu pegando o seu artigo você viu o que você está dizendo para mim, passou também uma, uma sensação que na medida que o narcisismo não sentindo o um outro e ele pode entrar na depressão na medida que ele é atingido quer dizer, ele é espetado emocionalmente na medida quando ele se observa que ele não está sendo observado no seu devido valor, leva ele no processo essa loucura que você está dizendo? Exatamente aonde ele leva a várias doenças psicológicas psicossomáticas e até a é, e variações até para chegar ao homem ao suicídio. E pode levar o indivíduo ao suicídio. Uhum. Aí a gente adentrando cada vez mais no seu artigo, você diz que ele dói e tem linhas de contramão onde o sujeito já não enxerga mais assim, a relação entre o bem e o mal. Quer dizer, às vezes perde uma direção total com o ser humano. Que nós estávamos falando a predisposição dele buscar uma alavanca, uma fuga para continuar a sua vida doente dentro do processo. Ele se pode a mente dele se, se marginalizar em, em algumas, algumas drogas ou fugas que possa tirar ele desse estágio. Horrível que ele não quis se ver, ele não queria se enxergar dessa forma. É. vou assim, usando uma linguagem pouco artística do seu próprio artigo. Seria então ele atuando num palco, hum. só um palco, onde ele supõe que tem muitos espectadores, mas ao mesmo tempo não tem tantos espectadores, mas ele está sempre se atuando. Se atuando, atuando, não está se próprio enxergando? Se próprio enxergando, ele. Não está mesmo... se enxergando? Não. Ele, seria, então, ele assim... é, uma, é, uma, é como se fosse o carrasco é, cutucando e batendo na sua própria ferida. E constantemente. E ele mesmo não consegue é, sentir mais a dor, consegue até amortecer a dor do carrasco, como se dizia. Podia se dizer é um fato assim. Você é. é. só muito bem o um aspecto do orgulho é, do narcisismo nessa questão. Você diria, deu para mim entender que é a total incapacidade do ser humano amar né? se gostar de uma forma melhor, assim, no sentido mais ajustado. Você diria para mim qual seria então uma saída para o narcisista que está nesse quadro? É um. Eu, eu, na minha concepção, é um, quadro, é um quadro bem complicado. Por conta que de um, da, do, do, daquele que tinha o, o, o superego dele, uma pessoa especial, ele pode ser tratado. Ele pode ser, ele pode ser tratado, porque talvez alguma disfunção dentro familiar, ou dentro da sua sociologia, dentro da escola, ou dentro de qualquer ambiente da qual ele participa, possa ter provocado essa ferida e ele entrar em depressão. Então, isso pode ser assim, de, de uma forma, é, isso teria que catalisar o catalisador que provocou a situação, que a gente não se sabe quem que foi. Por né? então, muitas vezes se dizem que estão aqueles que estão mais perto. Então, agora o o, o, o que catalisa o narcisismo de uma forma do mal que ele mesmo não próprio, não enxerga o próprio mal dele. Sim. Ele ele ele ele ele fica de uma forma, de uma certa forma tão corrompida, corrompida na sua personalidade, no seu jeito de transferir o seu mundo, que é muito difícil é, uma, uma, uma uma volta de tudo isso, uma volta, uma volta para que isso quando isso talvez acontecesse, estaria no ápice do, do do, talvez da sua própria degeneração como todos, houve já vários narcisistas que fizeram do, de alguma coisa global, de forma drástica, dramática que levou muitas mortes de muitas pessoas né? quer dizer, então o narcisista ele é aquele que se vê mas não se enxerga, se enxerga mas não se vê podemos traduzir assim? Ele vê, ele, ele vê, mas ele não se enxerga. Ele não enxergando, ele não se, enxerga. não não se ele, vê. Ele não se enxergando, ele não se vê. Ele está nesse mais ou menos Ele bom. fica nesse meio nesse combo. <risos> Desculpa da brincadeira, é, só para ilustrar mais ou menos. Não, ele seria. fica meio nesse combo, né? Então é muito.. É, é, é, teria que até que entrar, assim, numa área é, terapêutica, uma área. Até a psicanalítica, a terapêutica, alguma coisa assim, é, mesmo na área da saúde para poder compreender como que uma pessoa, um ser humano, puro, dotado de, de, de, de sabo, sabedoria, né, possa vir é, ser machucada e, e, e suas lágrimas e correrem e, e a única coisa que poder sobrar, talvez, desse ser humano fragilizado, né, ele, a única companheira dele talvez fosse o orgulho da humanidade, né? Porque a humanidade por si só... O orgulho, o que é o orgulho, né? Às vezes a gente é, é tão lapso é, em certos momentos, é, relapso né, em alguns momentos, que nós colocamos às vezes é, sentimentos de uma alta imagem que criamos de nós mesmos e botamos um alto orgulho e estamos machucando o nosso semelhante sem mesmo saber por que estamos fazendo isso. Por isso que essa coisa do, do orgulho narcisista é uma coisa muito delicada. É, eu não gostaria de comentar essa questão. Mas já que você está dentro do contexto do seu artigo, você acha que o sofrimento poderia burlar a personalidade de narcisista? Ou não? Burlar? Até que certo ponto. Na medida que o processo da vida fosse batendo nele nessa questão, na medida que ele está num palco, numa ribalta, onde ele supõe que sempre ele está em busca de aplausos que são imaginários, já que ele não tem internados, tributos, sentimentos, você acha que esse sofrimento psicológico profundo pode levá-lo a, a cura ou ao um autoconhecimento do plano ou não? Não, ele pode levar a um auto-autoritarismo ou suicídio. Você não vê uma outra vertente? Não consigo ver. Se ele estiver dentro desse orgulho, eu não consigo ver. Agora, você conceitou bem o. Do... Mas quando a natureza, ela assim a sua parte sábia, um pouco do narcisismo não extremado, quer dizer, o básico, o mínimo, você não acha que é necessário para que o ser humano possa galgar algumas coisas assim, na vida, como eu disse na minha introdução, o orgulho das características humanas, podendo levá-las à altura das realizações, mas pode levá-las à destruição. Você não concorda que um pouquinho do narcisismo posso levar ele num amor próprio e se descobrir mais como ego, como ser humano? É, você está falando aí de uma, de uma coisa que, é, que poderia ser corriqueira dentro de um núcleo familiar, dentro de um núcleo social, dentro de um núcleo de um de, um, de meio de amigos, é, de uma autoafirmação afirmação de psicológica de que eu posso. Não, eu tenho o foco de que se eu ser um médico, oxe, minha autoestima vai. eu vou ficar legal. Tenho orgulho por isso. Ah, eu, eu hoje eu, por exemplo, eu saí, eu dei uma. Saí, encontrei uma flor linda e fiquei para minha mãe. Mas e se eu chego, vou lá e, e pego isso que eu fiz de bonito também? Hum. Aconteceu o contrário, essa mãe não saber como receber essa fama, talvez esse pai não saber entender que o filho está querendo uma formatura de um tal jeito e o pai está querendo que ele seja do jeito que ele queira. Aí ele vai criar um transtorno bipolar na criança que acontece, que pode haver essa vindade que você está falando aí, né? Quer dizer, deu pra entender, no seu artigo, o ser humano tem ambigüidades, né, ele tem uh, de sentimentos, de forma normal, natural, só que, porém, o excesso de alguns determinados sentimentos, é o caso específico antes disso, pode, pode levá-lo a quadros patológicos, altamente doentios Da qual você se Conceita muito bem, que ele espeta, espeta ele tem duas faces ele espeta o ego, né, e espeta a imagem do narcisismo, você conseguiu conceituar bem pra gente e nós, de alguma maneira, né, aprendendo. Você tem mais alguma coisa a acrescentar no seu artigo? Eu tenho sim alguma coisa. De... de, de eu, eu pressupor uma imagem e, e eu fazer essa imagem é uma, uma, coisa, é, é uma coisa assim, muito delicada. Que entra muito a educação, né? Veio no, o amor, né? Veio. De que forma que veio essa. Essa coisa para o superego dessa. Né? dessa. dessa criatura. Então. é... E. E. e, e, e e dentro, e, e dentro, às vezes, de um núcleo familiar, tem um, às vezes, um autoritário que é tão orgulhoso e narcisista que ele não, ele não consegue enxergar um lado que ele está fazendo para o outro. Que, às vezes, é para o próprio filho, talvez, ou para o próprio marido. Então, é, ou dentro de um trabalho, né, por dentro do trabalho, vamos dizer, o narcisismo entra como o orgulho, né? É, o outro tá, faz uma matéria melhor do que eu, por exemplo. Eu olho e falo, puxa vida, ele é mais bonita do que eu e tá falando de uma coisa mais interessante do que eu. Aí eu pego a minha imagem, degrino a minha imagem, elevo a imagem do outro e sinto o quê? Raiva e inveja. É onde que entra o, o narcisismo do mal. Que eu é que é o estou... orgulho ferido. Então aí a a gente é, o que eu gostaria de estar tá, assim tá, tá colocando em observação que o ser humano é, é, é uma coisa é, é muito delicada que às vezes nem mesmo nós até nós mesmos nos estranhamos né com certeza com alguns fatos que às vezes falamos e devemos ter Às vezes a humildade Sim ou não, de pedir desculpas Ou então retroceder Alguma coisa que estamos errado Para não cair nesse, nessa situação Tão dramática Que, que eu acho que, que O que mais fere O orgulhoso é quando ele se torna Uma criatura autoritária E começa todo mundo Se afastar dele Ele se torna um narciso um, assim, Todo machucado, ferido sim. e maltratado e leva depressão, e Então é mais ou menos isso que eu queria. É, só assim para a fase conclusiva da né? nossa entrevista, nós aprendemos muito com você, Mas, é, você na sua vivência sua assim como, é, como pessoa, como mulher, como cidadã, é, é fácil a gente identificar um narcisista na sociedade. Corintinho. Quais são os indicadores? Né? Quando você vê uma pessoa um pouco mais autoritária, quer sobrepor mais sobre a outra, hum. esse é um narcisista orgulhoso. É um os indicadores. Um dos indicadores. Hum. Eu assisti um filme esses, esses dias. É um, ele é um cirurgião e, e ele tava ele tinha visto um acidente, parou e foi cuidar das pessoas no acidente. Só que, no meio de tudo isso, na hora que ele conseguiu acudir todas as pessoas, ele pegou o carro e, na hora que ele foi acender o cigarro, ele, a, aliviado da, daquilo que estava, né, que ele tinha feito, na ingenuidade, ele parou seu carro assim imediatamente veio um caminhão e bateu nele e ele sofreu um grande acidente aí na hora, de, na hora da, da operação dele, ele, né, ele com a consciência, mas sem os controles mot motores todos, todos desativados por causa do acidente uma das, uma das médicas falaram vamos fazer uma uma avaliação cerebral nele, né? E ela ele falava e ele inconsciente falava você tá certa, vai faça isso, uma mulher, né? E era uma médica cirurgiã e ela tava certa no, no, no seu contexto. Aí apareceu, aí apareceu mais dois médicos, né? E não, não, não, não, mulher. E daqui é caso sério, é caso rápido vamos logo, senão ele vai morrer e eu falei, e ele inconscientemente dizendo, eu, eles vão me matar eles vão me matar hum. então, você querer é, ser o, o Deus dos seus, das suas próprias das suas próprias ideias e achando que as suas próprias ideias que aquilo que você acha que é uma verdade muito absoluta ela pode ser uma uma faca de dois gumes, né? Como se diz no seu artigo. Exatamente. O médico morreu e a... e a, e a, e a, e a médica que estava querendo fazer o que ele tinha que ser feito, chorou e disse, pediu perdão para a esposa, falando falou, Eu não consegui ser uma boa médica. E ela falou, não, a, mulher, a esposa dele falou, não, você se sinta firme, se sinta uma mulher, se sinta forte, você tem que salvar vidas, você fez o que você tinha que ter feito. Então, tem determinadas coisas que estão alheio da autoridade do outro. Por muitas, por muitas vezes, por isso que é uma faca de dois gumes, às vezes nós nos machucamos pelo orgulho do outro. E saímos feridos, doloridos. Quem é que não sai? Ser humano é sensível, não? Sensível. Eu acho que foi bem explanado, né? O seu artigo foi muito bem colocado. O mundo da Weber tira suas conclusões aí a respeito que foi é, debatido é, sobre o artigo, foi exposto, né? Você tem mais alguma coisa a acrescentar ó, para o mundo da Weber e o, o mundo da pessoas? Eu, eu só queria agradecer, né? É. A oportunidade de estar falando alguma coisa, um sentimento, um pensamento meu. Que é um artigo seu. Que é, uma, é um artigo meu onde que eu já fiz alguma coisa e ainda tenho. Gosto muito de escrever, né? Muito Tem feliz. algum. É, um, é um novo artigo. E, e eu queria agradecer ao Word Express ao mundo, mundo da é expressão. Obrigado. E por me dada a minha oportunidade de estar falando de uma coisa assim tão delicada que envolve talvez tantos outros sentimentos humanos que talvez só você que está me ouvindo possa sentir o que eu estou falando e acrescentar alguma coisa, ter minhas humildade Então o mundo da expressão né, que agradece a presença sua e foi uma noite vencedora. E nós aprendemos, o mundo, aware, é, de alguma maneira também vai tirar suas conclusões. Espero ter uma outra oportunidade de se escrever um outro artigo né, que versa de outras questões humanas. Posso falar? E fico muito agradecido. Será um prazer. Então, boa noite. Será um prazer. Obrigado.